Oi, galera. Tudo bem com vocês? Finalmente eu vou jogar Minecraft. Coisa que eu não fiz em um ano de canal, praticamente, né? Mês que vem a gente chega em é um ano de canal. Ixi, tá ficando a noite. Tá ficando a noite. Já era, já era. Eu fiz essa casinha aqui. Mas eu não sei se vai dar bom, não. Ah, agora o meu PC é. Porque agora ele tá com placa um de vida. Vou deixar um pouco mais essa casa aqui. Ixi, tá ficando muita noite. Eu vou procurar um. Toma, bicho. Nossa, tá um bicho. Eu confundo shift pra correr. Tem um bicho aqui. Deixa eu jogar com o bicho. Bora lá. Eu quase nunca jogo Minecraft com PC. Nunca. O que é que tá aqui? Nossa, já vou morrer. É melhor eu ir lá, não, que deve ser da rua, né? Deixa eu matar esses peixes aqui que, é que devem dar comida. Eu tô fazendo um fundinho de dentro que eu sei que dá comida. Ó, tem um esqueleto ali, ó. Ó, pra quem quiser ver minha skin, ó. É o bicho da... Já. Ih, yeah. daqui a pouco eu já vou ficar com fome. Tá bom, galera. Meu objetivo hoje é... Sobreviver um dia no Minecraft. Será que eu consigo? Não sei, porque eu sou horrível no Minecraft. Ó, vamos aqui. É que eu sou melhor no de Xbox. Eu tenho uma cidade e tal, se não é um bicho... Eita, a pessoa já morreu. Não, não, não, não! É, eu já... <risos> eu já consigo. Aí sim, mas onde está. Eita, então, poxa. Droga, como que eu vou saber onde está minha casa agora? Ali, ali, ali, eu tô vendo, estou vendo, tô vendo. Eu vou tentar sobreviver mais um pouquinho. Não, mas não é minha casa. Será que tá por aqui? Eu acho que não, hein. Droga. Como oh, vocês podem ver, o que está rodando de boa, né? Eu acho que tá, né? Pelo menos para mim, tá de boa no né? filme. É aquilo ali na minha casa? Não sei se é. O que, que é aquilo? Ah, era aquilo. Que, que, que? Onde que eu tô, meu? Deixa eu ver o que tem esse negócio. Aí eu já vou lá pra.. Ai, que susto! Um bicho com um tridente ali, meu! Ai! Não, minha... ah, meu, eu não lembro onde que era a minha casa. Nossa, tá cheio de creeper ali, meu Deus do céu! Ah, mas o bicho tava começando a me atirar aqui, meu! Que jogo! chato, meu. Todo jogo tem uns bichos me matando aqui. Aqui, tô perto, tô perto, tô perto. Minha casa é ali, eu acho. É ali, minha casa é ali. Não, não, não. Ah, não, é assim, assim, assim, minha casa tá é ali. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Deixa o like aí, gente. Quer dizer, não deixa não, porque eu sou burro Não quer dizer, deixa assim. Então, galerinha, esse é o meu canal de Minecraft de dois inscritos. Mas, bom o negócio do Windows ali, quando eu apertei 4, 5 vezes o cheat. Ô oh, porcaria, velho. Apreciem essa é linda casa. <risos> Olha que casinha bonitinha que eu fiz aqui, ó. Ah, sai da film. Boom. Eu tirei print da tela, como assim? Calma aí. Ah, eu desativei o cheat. Ó, oh, o cheat. Sai. Nossa, deu um papo no computador agora, mas. Né? Eu vou tentar jogar o Minecraft com o contrário, mas vai, tem que ter aqueles mimos todos lá de controle de Xbox One e tal. Eu jogo em 360. Tá, eu vou tentar fazer... expandir minha casinha e tentar não morrer. Minha casinha tá muito pequena. Nossa, olha o FPS, meu. Ah não, velho. O FPS tá muito alto, meu. Sei lá. Quer dizer, também não tá aqueles 800 FPS que... Pessoal que tem uns PC boladão, né? Mas pelo menos 50 FPS, né? Tá bom. Quer dizer, tá muito bom. Ó ali, ó. pra tá no fabuloso. Só não coloca uns shaders, né? Uh, porque senão pode dar ruim, né? Eu não quero PC explodindo na minha mão. Quer dizer, na minha mão não, né? Tá, agora eu isso aqui tudo em madeira não, não, em refinada. Será que... Eu não sei como no computador como pega todos de uma vez. Será que é o Y? Não, não, não é o Y. Não. Tá, é... Opa! meu Deus o que é isso o que, que tá com... o que aconteceu essa porcaria de aderência do Windows coisa chata como... como que eu vou tirar disso como que eu vou tirar essa aderência do Windows uma coisa chata né? porque assim eu não posso te apertar o Windows para tirar uma meu aqui não eu não vou fazer isso <risos> é vou ficar Ah, esse joga... Ah. Aí, pronto, pronto. Ih, a gente deixou bastante grande a casinha, tá? Ai, deixa eu ver o que tinha aqui. É, era assombrar. Ué, ah, que bosta. Ficou <risos> me dizendo que tinha alguma coisa, né? Ó, oh, tem uma cabana aqui. Eu não posso apertar shift, que aquela porcaria daquela aderência do ninho vai ficar ativando. Bosta, meu. Eu odeio aquela porcaria. De ativar aquela coisa chata. Fica pura. Ah. Ah, agora foi. Cadê? Essa porcaria ainda tá aberta? Deixa eu fechar aqui, ó. Não tem nada! Não tem nada! Deixa eu continuar jogando o meu crédito então. Eu fico com medo da aderência do Windows e não era porcaria nenhuma. Eu nem sei se o nome é aderência. Tá, bora lá, bora lá. Ah, foi aqui que eu morri meus itens oh, tem um ender-me ali, ó. ender a flash boom boom Depois dessa, não, depois dessa, eu vou ter que fechar o vídeo, meu. Não dá, meu. bichos chatos, bichos Não, não, não, não, não, não. Hum, Se vocês quiserem mais vídeo de Minecraft, comenta aí embaixo, tá? Se também a tipo, gente ficar com preguiça, né? então, acho que é isso o vídeo, né? Porque eu não aguento esses bichos chatos me picando aqui. Ai, ai. Tchau, galera. Tchau. Não, não dá, não. não. Vou ter que finalizar o vídeo. Ah, não, meu.